A primeira meta foi alcançada Com as doações atingimos a primeira meta em 30 minutos Parabéns, pinguim Às vezes mais meta, continua válida, válidas desejando uma boa sorte a todos nessa longa jornada 30 minutos com um número 1 um. Pelo menos tem roupa de mulher, e roupa de homem, né? No caso, o vestido é roupa de homem O de mulher é o terno e mil de moedas. A segunda meta foi alcançada. Parabéns, pinguim. Ontem, às 18h40 do dia 27, no mesmo dia que a primeira meta foi alcançada, atingimos a marca de 20 milhões de moedas de doações para a CoinFomChang. Vocês estão indo muito bem. A nova recompensa já está disponível. E seja feliz. Aqui está a foto da, das metas. Felizmente, não conseguimos atingir 30 milhões e 40, 50 e 65 milhões. Então, só obtivemos esses dois códigos. Vamos ver o que é. Roupa para homem roupa para homem. Lindo, lindo, homem amei essa covinha. 200 de moeda, graças a Deus, né? Melhor coisa E o nosso pin tá aqui na cafeteria Como sempre na cafeteria, né? No cup Pinguim Notícias, cup Pinguim News e é um sol, gente Tio Sam Você encontrou o sol eu Prefiro a lua, né? Olha o sol, gente Ah, o sol iluminou a terra Meu cabeça de Megamente Encontrei os vestidos lá embaixo Olha que vestido lindo Meu Deus Ai, fiquei super gata, né, gente? Que lindo Olha eu Jalibint chora no banho Coitada da Ariana Grande Olha isso aqui Brad Pitt Dá licença Ficou muito lindo, cara Deve ser mais essa cor de vinho Ah, não, gostei do outro mesmo que <risos> aqui ficou lindo Na verdade, Leão, é verdade, Unir uhum, uhum. Estilo pinguim, janeiro de 2023 Na versão antiga Ai, meu Deus, já começamos Não tem, não tem um chapéu de corno pela primeira vez Ah, tem uma camisa aqui, não quero Primeiro segredo na cabecinha Dessa árvore aqui Olha que lindo, eu já tenho Não, Esse chapéu do Chaves Ai, que lindo, amei Sacou cor aciano nele, na boca Dessa rapariga aqui, né Que eu falo português, e Portugal, temos cachecol de luxo azul na boca dessa no bico né no bico dessa rapariga segurando essa bolsinha temos o cachecol de luxo rosa eita segredo bom na pata desse raparigo aqui temos o cachecol estrada azul eita tô falando é só da cadência aqui nesse peixe temos o emo nosso chapéu de cor não apareceu atenção os chifres são pontudos <risos> E ele já fala: 150 moedas, gente. Meu Deus, 750, né? Colocar o segredo no bico, hein, gente? Mais uma aqui no bico. Temos um chapéu de Frankenstein. Ó, já estamos pra parte de Halloween aqui, hein? Na boca dessa Frankenstein aqui, temos a fantasia de Pinguistry. Esse daqui é o quê? Chapéu de Pinguistry. Ai, ah, é Pinguistry, gente. Na cabecinha desse fantasma aqui, temos um cetro de faraó. Dá pra brincar de fada e de Harry Potter aqui, ó, gente, com esses Inter, Olha isso daqui, dá pra escolher a cor, chapéu, mas eu não vou comprar não, tá muito caro, o esfregão gente, eu acho que eu já tenho, ah que legal vou fazer uma dança com ele, ele faz uma animação, limpando as coisas né diga onde você vai, eu vou varrendo vou varrendo, vou varrendo, essa aqui também dá pra escolher a cor, muito caro também esse moletom, aqui na ponta da cabecinha dessa árvore, é na árvore, na boca e no bico, tem um, um segredo que é o colete de lã para meninos que para meninos, hein? É preconceito isso, hein? Só não vou comprar porque é para menino. Tem que ser para meninas. Liquidação. 300 reais. Então não é liquidação. Eu não sei nem o que é liquidação. De novo, na cabecinha dessa árvore aqui, temos a bolha de pata azul. A tá, moral, tô falando, gente. Os segredos estão tudo na ponta de árvore. Agora, no olho para o bico, ó. Entre os dois. Temos esse segredo aqui. Equipamento de escalada. Botas de caminhada. Gente, tudo caro. Nossa, só pobre. Temos um grande problema, de novo na cabecinha da árvore, temos no óculos 3D na cabecinha da árvore, quer ver que vai ter no bico? no bico ou na boca? tem na pata só porque eu falei que ia ter no bico e na boca ah, na moral, violão do sol violão sol do sertão 500 de moeda, aqui nessa montanha nevasca temos bota verde de caminhada, verde muito escuro e muito caro também plano de fundo é baratinho, eu vou comprar isso que eu gostei da chuva, eu deveria chover no clube pinguim, é, eu vou comprar só esse ah não, vai comprar isso também, tem mais plano de fundo por 60 moedas e aqui as bandeiras. Como ganhar moeda? Existem outras roupas? Catálogo de gru imóvel, de janeiro de 2023. Na prontona temos nosso segredo, prontonas a fundo apenas. Tá muito caro. Pra você sentar no chão. Tem uma estante moderna que tá caro também. Esse catálogo de gru tem glue, porque o catálogo anterior de Natal não teve. Mas esse aqui tem muito igru. E tem muitas coisas espaciais. Isso dá indicação a uma festa. Que será a festa, hein? Nesse gru aqui de Tatooine, temos a HTTV, uma TV de mil reais TV LED plana Né gente, no tapete mapa rebelde Temos o estoura confete Ah, aquele bagulho lá de soltar confete Pressiona ele e ele sai confete Mais coisa aqui, mais iglu Inters, móveis Se vocês quiserem, tem piso Sempre tem piso, né, tem mais iglu Isso aqui é fundo, né, para iglu Mais fundo de iglu, temos mais iglu Mais iglu, a moça Olha, coisa de natal, que lindo Nesse peixe aqui, Fluffy, temos o Conga de percussão, nossa bateria Drums. Eu já vi esse catálogo em algum lugar, gente. Parece os mesmos catálogos de cru imóveis, sei lá, já tive um déjà vu disso aqui Aqui na chaminé temos esse floco de neve, olha como é que tá, que engraçado, vou comprar, será que fica assim? Vou testar, e acabou